Olá, pessoal, lá meus amigos, vamos falar sobre relacionamentos. Eu tenho observado que as pessoas buscam muito os relacionamentos, Eles estão buscando alguém. né? Ontem uma pessoa me falou assim, um homem foi feito para viver na sociedade, acompanhado. Né? Pô, pode ser que sim, pode ser que não. Tem gente que mora nas cavernas lá e é, e é feliz. Então, ele já diria assim, um homem foi feito para morar sozinho. Outros dizem assim, ah... Prefiro lidar com bicho do que lidar com seres humanos. Né? Bem, então, assim, ó, se você está na busca de um relacionamento, ou se você quer melhorar o seu relacionamento, né? Se você está no namoro, está no, no, no casamento, no noivado, tá no tipo de fubá, não importa. Como você está. Então, se você quer melhorar o seu relacionamento, você tem que entender, você, eu e todos nós, né? Temos que entender que a outra pessoa reage conforme eu ajo. Então assim, ó, se eu sou uma pessoa que às vezes sou brabo, vai forçar no outro ser brabo ou ser né, rebaixado. Depende do outro, de como ele reage. Então, dependendo da maneira que eu faço, o outro vai agir. Então, se eu quero que o outro mude, eu tenho que mudar eu, meu modo de ser. A minha última turma, Veio fazer uma pessoa aqui, um homem, de que nós chamamos de padrão 8, ele é tipo 8. São os caras para bons, os baixões, os matadores, que dá ah, vem cá, que, né, aqueles que você não consegue discutir. Ele está sempre certo. Não importa o que, ele está certo. E se ele vai fazer qualquer coisa, ele vai para matar ou morrer. Então são pessoas difíceis, pesadas, que magoam as pessoas. E ele está num relacionamento, né? Pesado, e eu o um relacionamento vive dando choque. Porque ele é muito pesado. E essas pessoas vão acabar sozinhas, Eles vão chegar lá eu, né, destrói tudo que está em volta. Então, é, na aula ele entendeu, né? no último dia dela, são sete aulas, na última aula ele entendeu, ele compreendeu, ele sentiu, de que ele é muito pesado, que ele briga por tudo. E aí, essa, esse brigar com tudo e, e, e se tornar pesado, machuca o companheiro, a companheira. Que vai trazer reflexo nos filhos. Bom, esse é um caso de uma pessoa que é extremamente brava e violenta. Aí tem outras que se fazem de coitado, soma um Ah, eu estou sozinha, não tenho companheira, nem nada agora, Tá tudo muito bem assim. Né? Estou me abrindo ao amor, estou me abrindo a possibilidade de voltar a a me relacionar com alguém, mas sem pressa, bem devagar, bem lento, se vai aparecer alguém né? ou não, quando o mestre está pronto, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então a mesma coisa acontece, Então eu sou eu participo de um grupo de danças, adoro, né? eu preciso aprender a dançar, a fazer meu físico funcionar sozinho. E teve uma pessoa que eu conheci lá que era muito interessante, Antes, opa, comecei a dançar, a gente se transformava na dança. Aí, não, uns dias atrás, quando estava dançando, e daí, o que você quer para a sua vida? Não, eu não quero nada. Que você não quer mudar nada? Não, tá tudo bom assim, não quero mais nada. Caramba, é, meu, né? E uma pessoa, assim, com uma fisionomia triste, uma pessoa, né, tipo, cabisbaixa, e... Cara, quando ela falou aquilo, eu digo, poxa vida, né? Uma pessoa que, para mim, não... Eu não tô mais. Porque eu sou uma pessoa buscadora, eu quero fazer as coisas fluírem, eu quero conhecer mais, eu quero aprender mais, eu quero dançar mais, eu quero tudo mais, né? Não tudo mais não, mas eu quero viver a vida. Aí quando uma pessoa diz: "Não, tá tudo bem assim, não quero mais nada", na verdade é a pessoa que tá pronta para ir embora, né? Não tem mais objetivos de vida. É óbvio que não é assim. Na verdade, ela está talvez em uma pequena depressão, Tá, né, está se recuperando de alguma coisa, né? mas ela não busca a, a mudança. Então, A mudança tem que começar comigo. Então, se eu quero ter um bom relacionamento, eu tenho que fazer coisas com que a outra pessoa faça aquilo que eu quero. Não estou falando de manipular, não estou falando... É também, se você quiser, mas não é por aí, né? A ideia não é essa, a ideia é a gente viver em sintonia com outra pessoa. Então mude a sua frequência para que a outra pessoa mude a dela. A outra pessoa é ter o reflexo. E se você não acredita mim, experimente. E assim também, né? Não adianta eu baixar toda a minha bola, mudar toda a minha estrutura de pensamento, toda a estrutura de ser, para agradar o outro, porque o outro seja. Daí pode ser que eu comece a me magoar. Ah, então aí pode ser que você comece a sofrer, porque você autorou demais, passou a ser uma coisa que você não queria, para agradar o outro. As mulheres fazem muito disso elas se tornam submissas né? Os machões aí, judiam da mulher, a mulher tem que baixar a bola, porque ela vai fazer o quê? Sair de você vai para onde? Às vezes não tem para onde ir. Isso é covardia. Ah, saiu de uma família lá, às vezes de um pai brabo, ou a mãe não sei o quê, veio, casou com você, e daí daqui a pouco agora você vai mandar nela, não? vida que ela vai ter. A vida só é vida quando todos estão em sua volta e estão felizes. Quando todos aprendem, quando todos começam a crescer, todos começam a aprender. Então, se você deseja construir um relacionamento de harmonia, de crescimento, inclusive no relacionamento harmonioso existe prosperidade, porque você já deve talvez ter sido apaixonado ou gostou de alguém. Quando a gente gosta de alguém, a gente está apaixonado, cara, a vida tem, tem cor, a vida é colorida. Aí você trabalha bastante, não reclama, você tem tesão em fazer as coisas, tem tesão em estar lá com o outro. Né? E a vida fica boa. E quando a vida, a vida fica boa, você se sente corajoso para fazer as coisas acontecerem. E lembrem-se, né? tem um dos vídeos que eu falo a respeito dos três alimentos do ser humano. O ser humano tem três alimentos, que é a comida e a água, o ar e as emoções. Aquilo que te mantém vivo são as emoções, são as vibrações, é o tesão de viver, o tesão de ter alguém, o tesão de, de estar com alguém, de ter né, esperança. E isso você pode criar, na verdade é você que tem que criar isso. pessoa que entra em Dal, que está num relacionamento lá, né, quando eu me apaixonei e... Perdi aquele relacionamento, eu passei dois anos assim, <risos> afundando, mas eu sabendo todo esse trabalho aqui. Né? Eu fiz coisas, talvez no outro dia eu fale para vocês, que eu não é nada feio, é simplesmente né, eu buscava é, aceitar, eu buscava enxergar, não me interessa, agora eu falo para vocês. Eu nunca tampei aquele buraco, aquela falta com outra coisa. Nunca, não tampei o sol com a peneira, eu sofri propositalmente para poder curar essas pessoas que saem do relacionamento e ficam dez 10 anos sofrendo. Ah, meu Deus do céu, eu não queria isso, eu fiquei 2 anos, né? Dere, mas tá cheio de gente que fica preso e aí casa com outra pessoa, tampando no primeiro. Meu, eu conheço cada história, isso. tudo em virtude em relacionamento. Eu conheço pessoas que estão há 10 anos separadas e ainda dá um chilique lá pelo outro, que já casou, já tem filhos e tudo mais. Tá? Então, o relacionamento vai depender de você. Se você mudar seus hábitos, vai mudar o do outro. Daí o outro vai ser é diferente. E daí talvez para o outro também fique interessante estar com você. Porque quando está ruim para uma pessoa do relacionamento, está ruim para os dois. Não tem essa, eu estou aqui me arrebentando e ela está feliz. Não. não. Às vezes a pessoa não mostra, mas dentro lá está chorando, né? Vai chorar debaixo do chuveiro. Legal, pessoal? Então, se você deseja um relacionamento... Comece a mudar o seu comportamento. Alguns você vai conseguir, outros não. Agora, se você realmente quer fazer essa mudança, você vai ter que descobrir quais são os teus comportamentos que atrapalham o teu relacionamento. Se você gostou do vídeo, compartilha, dá um like um dislike. Se inscreva no canal, me ajude se inscreva no canal. Compartilhe com outras pessoas, frequente o nosso site, e né, também o YouTube e o Facebook, beleza? Oh, um grande amor para você. A maior felicidade que um homem pode, um homem, né, em termos de homem e mulher, a maior felicidade que um homem pode ter é encontrar uma paixão que seja correspondida. Uma paixão né, que depois vai se tornar um amor correspondido é a melhor felicidade que existe. E também é, a maior dor que o homem sente, que é psicológica, é de, da rejeição de um relacionamento onde você está apaixonado e o outro não está nem aí para você. Beleza? Vamos em frente, porque atrás vem gente. Um beijo no seu coração. Experimente. Não acredite que eu falo. Experimente. Vai que dá certo.